Olá, meu nome é Joana, faço o curso na Evolução da Guitarra Gospel do Zero Improviso. Curso muito bem elaborado, muito bem organizado, tudo muito bem explicado. Vendo na sequência que realmente te ensina a sair do básico e já te ensina logo a tirar alguns sons na, na guitarra, é surpreendente. Indico a meus amigos, conhecidos, tem um grupo também no Telegram que ajuda a tirar qualquer tipo de dúvida Ele vê sua performance na guitarra, vê o que você tá melhorando, o que você pode melhorar E desde que comecei o curso já, começa, já comecei a tocar várias coisas que, que vim aprendendo nele Saí realmente do zero, entendeu? Já estou na fase do power show muito bem explicado, aprendi muito rápido, indico, recomendo o curso, está de parabéns.